Olá, eu sou o PH, aluno do Instituto Café Solidário, e sejam todos muito bem-vindos à nossa TV Projeto. Para você que já conhece o canal caiu aqui de paraquedas, já deixa seu like, se inscreva no canal e vem comigo. Estamos com um novo formato, então roda a vinheta diretor, porque TV Projeto está no ar. A partir de agora você ficará ligado nas novidades, entretenimento, curiosidades e tudo o que vem acontecendo aqui em Buritizeiro e região. Acompanhe na íntegra tudo o que acontece em nosso projeto Realizando Sonhos no arroba Instituto Café Solidário no Instagram. Vem comigo conhecer o Instituto. Música